até mais fala galera beleza que é o rené ricardo seja muito bem vindo ao canal trabalhar em casa ganhando eu quero te agradecer pela sua pela sua audiência agradecer por você estar comigo nessa empreitada digital hoje eu quero pedir desculpas pela luz né esse vídeo não não tá com uma luz muito boa mas devido a problemas técnicos aqui que eu tive né, mas eu tinha que gravar o vídeo hoje, então eu, eu resolvi fazer mesmo assim, tá? É, seja muito bem-vindo à saga do Afiliado, esse aqui é o episódio número 8, né? 8, chegamos ao oitavo, e é uma, uma alegria muito grande saber que você está comigo acompanhando aí a nossa empreitada, tá? É, desde o começo eu disse que eu passaria, né, algumas dicas... É, de como você pode trabalhar como afiliado né? E como você pode fazer vendas né? Utilizando é, mecanismos que você tem aí à sua disposição é, Sendo eles pagos ou não, tá? E é o caso que eu vou falar hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre a estratégia Que é uma estratégia bem legal que eu uso né? Que tem e que realmente me ajudou, tá? Que é a estratégia dos mini sites certo é, Eu vou dar aqui duas formas, é, vou tentar fazer rapidamente é, para que você possa entender como é que funciona a dinâmica do mini-site né? e eu vou te dar aqui duas formas de você fazer mini-sites com qualidade e que realmente funcionam, que ranqueiam, certo? É, eu vou falar aqui da primeira forma de você trabalhar com mini-sites né o primeiro mini site que você pode utilizar é comprando um domínio né, e fazendo uma hospedagem que eu sugiro que seja a HostGator, certo? porque ela aguenta bem o tranco, ela é uma, uma hospedagem muito boa, hospedagem de sites, nunca deu problema, eu sempre utilizei a HostGator e eu nunca tive problema com a HostGator e os caras eles atendem muito bem. Né, e te ajudam ali é, bem rapidamente né, tem um suporte bem legal então você a primeira a alternativa que você tem para fazer um site seria comprando um, um domínio né e colocando uma hospedagem certo é, existem você pode utilizar templates né gratuitos né ou seja você só vai utilizar mesmo com é, hospedar é com um condomínio né o domínio aí você pode utilizar uma palavra-chave que seja por exemplo é, doces né você vai pagar em torno aí de é, uns 30 39 40 reais um domínio desses tem que fazer a pesquisa e ver de, de, qual tipo de, de produto ali que você quer quer promover né é, o bom também é que se você for fazer um mini-site para um determinado produto, é, nunca coloque o nome do produto e sim é, o benefício, por exemplo, doces... É, vou utilizar aqui doces gourmet, por exemplo. Doces gourmet é o nome de um produto. Né? Você pode usar, colocar como doces apenas. Né? Isso também funciona legal. Né? E ele ajuda a ranquear porque você vai utilizar... Um, um, um grupo né de palavras-chave para colocar aí o seu texto né que tem que ser um, um texto bem pensado um texto bem persuasivo e um texto grande né é, eu vou te dar uma dica aqui para fazer um mini site legal você se basear em pelo menos três artigos dos seus concorrentes é, três artigos pegue três artigos, né, é, compare os três e faça ele é, faça ele faça pelo menos a junção de três artigos é, para que com as palavras-chaves daquele produto, né, utilizando é, não propagandas, mas sim é, você pode maquiar pala certas palavras para que essas palavras é, vão para outra página de vendas ou para uma página advertorial se você não sabe o que é isso é, lá na frente eu vou ainda explicar o que é advertorial que é uma alternativa muito boa né? tem a ver também com página de aterrissagem que eu falei no vídeo anterior certo então é, pode ser utilizado dessa forma você vai fazer um texto texto persuasivo e com palavras-chave, né? E, e coloca um, um botão de vendas no final, né? Ótimo, beleza. Pode ser que demore um pouco para ranquear, dependendo da, da sua estratégia, certo? É isso aí, tá? Esse aí é um WordPress, um WordPress pago. Um WordPress que você vai comprar o domínio e vai colocar hospedagem. É, ele vai demorar um tempinho para ranquear, mas ele vai ranquear. É, agora vamos colocar agora uma segunda alternativa, que é através do Blogger. Né? É, muita gente torce o nariz aí com o Blogger, né? mas é, o Blogger também pode funcionar. Principalmente porque, é, é, com o que eu vou falar logo a seguir. Né? Então, é a mesma coisa. você vai Só que você não... Se você quiser comprar um domínio é, e colocar no Blogger, você, a vantagem é que você não vai pagar a hospedagem, né? a hospedagem do site. Então, já aí você já elimina pelo menos o valor da hospedagem. Né? Também é o mesmo princípio: você é, compra um domínio é, com o nome do, do, do com o benefício do, do, daquele produto, faz o texto persuasivo, texto também grande, né? no final coloca um um link de compra ou é, vai maquiando as palavras é, levando para a página de vendas ou para a página advertorial tem que ter a página de política de privacidade é obrigatório ter e tenha tem que ter a, a, a, é, a página sobre sobre sobre você sobre o produto é, sobre aquele benefício né então esta esta é a estratégia do mini site muito simples Dá pra fazer em um dia, né? É, você pode fazer ela gratuita ou não, certo? É, no blogger ele não vai ranquear, tá? Ele não vai ranquear. É, vai ser muito difícil de ranquear. Não adianta. As pessoas. Eu já ouvi gente falando que ranqueia, mas não ranqueia. Porque eu tenho um insight, vai já faz mais de dois anos. E eu coloquei lá e ele não ranqueou até hoje. É, então qual é a alternativa que eu uso? O né? é, que, que eu faço? Eu, eu utilizo é, o YouTube né? Então por exemplo, eu, aquele, aquele produto é, eu fi, faço um canal do YouTube né? Isso se eu já não tiver no nicho Eu procuro sempre utilizar os nichos que eu já tenho Para não ter que fazer canal do YouTube Porque fazer canal do YouTube começar do zero é complicado mas eu faço, por exemplo, eu faço 10 vídeos 10 vídeos relacionados àquele produto E em vez de colocar para a página de, de vendas direto, eu coloco sempre para o mini site né? E dentro do mini site eu, eu coloco muita palavra-chave muita palavra e coloco os links e afiliados maquiados com a palavra tem alguns que eu coloco é, compre, né? tem outros que eu não coloco compre, eu coloco apenas acesse agora. E tem um, um que eu utilizo que eu não, eu não coloquei nada, simplesmente eu só coloco, só maquiei as palavras. Uma grande vantagem é que você pode colocar no final, é, veja também ou veja mais, né? É, e aí você coloca lá em uma chamada para outros links, né, ou outros mini sites que você tenha, que seja de nichos parecidos ou próximos, e é, também é, chamadas para a página de vendas de outros produtos. Isso é possível fazer também, né? Então essa é a estratégia do mini site que eu utilizo para ranquear, certo? E tem uma, eu tenho assim, é, funciona muito bem, né? Me ajudou bastante, fiz vendas com com, com essa estratégia aí e foi bem legal tá é, se você gostou do vídeo dá um like inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos tá quiser fazer algum comentário pode fazer né lembrando sempre que é um curso legal aí para você iniciar no marketing digital simples completo que funciona bem que tem me ajudado ajudado mais de 10 mil 10 mil alunos já então esse é o afiliado orgânico, vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até mais!